Mas aonde o senhor quer ir? Eu, de preferência, eu quero ir na cidade. No meu barraco não sobrou nem para mim fazer um lanchinho para os gatos. Já não falo nem de mim. Sim. E estou, tendo necessidade, sim, de, de ir para a cidade para ver se eu compro alguma coisinha lá. Entra, aí, Entra aí que a gente vai conversando. Tchau. Consegue subir? Pode entrar Consigo, tô ficando meio Meio o, velho já, mas Como que é o nome do senhor? Meu nome é Hélio de Oliveira Ortega Mas como assim eles levaram essas suas coisas que O senhor tava falando? Ô, ô, menino, pra falar a verdade Eu não sei como que levaram que eu não estava aí né? Ah, roubaram o senhor? É, 100% 100% Primeiro vieram buscar Levaram Aí dessa vez Agora, dessa vez levaram as comprinhas Que não tô falando, tudo, né? E Não levaram mais alguma coisinha Porque está trancado no outro compra. Ah, mas vieram roubar compra a Sua a comida? Em torno de 800 900 reais Nossa Eu, eu O o sobrinho O sobrinho deve ter, o sobrinho deve ter a quantia que eu comprei sábado, ah. em torno de 500, 500 reais. Eu tinha gastado 470 aí eu tinha esquecido da ração dos gatinhos, fui lá e peguei. E aí em casa, no mínimo, no mínimo eu tinha 300 conto então vai ser de 800, 800 e pouco, 900 reais. E além do mais o botijão de gás cheinho comecei no início de, de janeiro agora ah. mas eu eu uso pouco gás eu não uso muito achei o, o botijão roubaram o botijão e roubaram a comida é sua essa essa essa comida que eu tô falando nossa nem nem bala em bala eu sobrou umas uma, uma, duas, três que estava fora do pacote, e, e outra outro que eu tinha no bolso mesmo, que eu trouxe da cidade ontem, ontem, ontem à noite, e... E o senhor vai pela cidade por essa estrada que mesmo, é ali, cara, essa estrada? Por essa estrada. Se chover, não tem nem como. E... É. A peça já viu como que é. E em é. chuva, ó, menino, tem tem um, uma nuvens bonita ali, ó. É, vai chover, cara. Eu quero, eu quero que dê uma chuvadinha assim, eu tenho uns pés de feijão ali, é... Mas o senhor mora ali perto? Como? O senhor mora ali perto? Da onde, da onde o senhor estava? Não, não, fala aqui, aqui Aqui aqui no casarão ali Aca, a, a, a, No casarão quase abandonado, né? Tá o senhor mora ali? Hã? O senhor mora ali então? Ah, eu moro aqui onde, eu, ah. onde vocês Deu carona pra mim agora? Ah, o senhor mora ali então Caramba Aqui, tem, aqui. Tem... É, é Fábio? O meu é Tiago. o seu é Fernando O meu é Thiago O seu é, Fernando. Fernando. Eu eu Fernando, é, Thiago. é Thiago, o seu, o seu, Thiago, o seu Fernando. é Fernando ah. Na minha opinião não sei o que eu, que eu vou arrumar aí Porque ali não tem uma segurança total, né? E Sim. A polícia já veio aí? Já vez? é a segunda vez que eles aprontam Pode apontar na terceira também é, mas o senhor tem que tomar cuidado é a pessoa assim, entra com o senhor lá dentro? Eu uso Mas eu não faço mal nenhum Para um, o povo Será que, então, será é, que então... a, além de levar as coisas Eles vão querer Querer fazer mal com a gente ainda, né? Mas como o nosso mundo está tão Elevado e né? Pode acontecer sim Eu tenho Sinceramente, e eu eu já fiquei com medo De, de ficar sozinho O senhor mora sozinho ali Aqui sim Caramba. eu e Deus Nossa é complicado hein? É tão É tão complicado Eu estou pensando O que eu vou Fazer Mas eu vou conversar com o Geraldo Tem outro é, Irmão ele é estruído, né? Sim. Ele, ele, eu tenho estudo com vocês. às vezes mais. Ele... Sim. E o que ele vai falar? Você não vai poder sair de casa. Eu falei, eu vou ter que deixar um, um pitbull lá a cada porta. Por quê? Porque, porque <risos> é, é, eu preciso sair. Estou levando um pouco do medicamento aí. O senhor Mas, tem, tô... toma medicamento? Tô levando um pouquinho assim, mas, mas é provável que meu irmão venha. Aí eu venho pegar o, os calçados aí, e, calçado assim, calçado de borracha para lá na beira de. Hum. E, e aí na cidade também fizeram um meio, meio. uma meia catança. E eu tô saber aonde que eu vou e, e, e tô com dó de deixar aqui, tô com dó, Entendi. mas de qualquer jeito pelo menos uma vez por mês eu tenho que vir na cidade por intermédio de médico eu tomo medicamento controlado e tem que vir pelo menos uma vez na cidade, né? Sim. A comprinha não seria tão assim. Que acompanha esse sobrinho que é, eu pedi. A, a, não foi para você, foi para outra pessoa. É, Ajuda? Para ver se, se ligava para mim. Foi para aqueles outros colegas que passou lá. É, é só eu mandar a relação, ele coloca no carro e traz para mim. Ah, Quanto de... as compras, né? Uhum. Mas sobre o medicamento, não. A gente tem que se apresentar para o médico no que a gente está. Mas é remédio do que, que o senhor toma? Por não, quê? Eu tomo calmante. Ah, calmante. Antidepressivo e, e depressão. Ah. E tomo vitaminas. A gente grava vídeo, a gente tá até gravando aqui, a gente grava vídeo hum. Tem um canal do YouTube, só que a gente vai em lugares assombrados, casas assombradas Ah, sim É Então, às <risos> vezes, lá onde eu moro, rapaz É tem, mesmo? Tem um, um barulho meio, meio bravo lá, mas Hoje, para falar a, a, a verdade, ansioso para vir com medo da chuva Olha, eu vou ver se eu pego uma carona aí. Ah, então é, o senhor vai é ter passado ali então. O intermédio. Eu, eu gosto de fazer uh, uma oração antes de sair de casa. Isso daí sim. E a casa do senhor tem barulho? Sim, essas coisas? Tinha, mas diminuiu bastante. Não sei se a gente pedindo o, oração, o, nosso, né? o nosso criador, né? Diminuiu bastante. Mas não nós, sei se animais pequenos. Nós podiam ir lá na sua casa, lá. É pra, pra, nós temos os aparelhos, podia passar os aparelhos lá. Se o senhor quisesse. Nós, nós, deixa, eu, deixa eu resolver esse negócio aí. Sim, sim, não. É, a gente já tem problema, né? É. E. E depois de uma dessa a gente fica é. mais nervoso. Que Deus me livre. E a gente já é. Pra onde o senhor vai aqui na cidade? Aonde que eu vou? Bom, vocês já almoçaram? Não, nós já almoçou já? já? Eu vou ali no sobrinho é Pra cá? Mas é. é pra cá? É Entendi eu Rapaz, é complicado é. essas coisas hein cara Roubaram o senhor então É aqui ó Aonde? Por aqui? É, é, é, aqui que é o supermercado do meu sobrinho. Ah, é o é, é, é supermercado. Eu vou entrar em contato com eles. O, ele, ele que entra em contato, né? Sim. Porque o meu telefone está interditado. O negócio das pinguinhas. Eu esqueci o telefone por aí. É, por aí, aonde nós estávamos tomando as pinguinhas. Esqueci. esqueci um, um, de, de alguma coisa lá. O óculos também. E o colega levou para a fazenda. Ainda bem que ele trouxe, mas ele mexeu com o chip, não sei o que ele que, uh, quis pôr. Mas se entrou o dinheirinho, eu vou lá que eu passei no... Onde faz conserto, né? Sim. Aí a minha falou, você vai no... Seria bom você ir lá no Atinho, viu? É... Resolver esse problema aí, porque... É, é uma coisa meio assim. Mexeram, agora a gente vai mexer, Tá vendo? não deu certo, não está tão certo. Falei, tá bom, Flor. Deus abençoa, quanto é o teu trabalho? Não, o trabalho não é nada, porque eu não fiz nada, simplesmente olhei. E eu vou ver se ele... E, e, e, e esqueci de pôr é, bateria nele. Ah, esqueci. Mas novo, eles, eles dá um jeito aqui para gente, né? Sim. Eu esqueci de pôr bateria que vai estar sem bateria. Então, é simplesinho. É só pra gente, por causa de. Nessa cidade. Siri com o né? tico lá na, no meio do mar, lá sozinho, né? Sim. É, a pessoa... socorrer a gente. É. Um, uma pessoa da saúde, ou seja. Ah, é, tem um celularzinho? É simplesinho. Ah, mas dá pra da pra Dá sim. Eu não sei porque que ele foi mexer. E é só parente do mercado aqui? Esse, esse é só sobrinhos sobrinho. Ah, uhum, é, Tem é uma garotinha formada, né? Sim. Formada assim Não sei nem que zonal ela tem, mas isso. E os dois mais velhos que é pai e... O pai trabalha no escritório, né? E a mãe ajuda ela na frente E tem um empregadinhos que ajuda eles Entendi Beleza, ah, beleza o então Ó oh. Eu só vou passar aqui no sobrinho Eu fico nervoso Por isso eu, eu de Outro dia eu fiquei 48 dias sem vir na cidade E só por aqui, tá? Falta no remédio Só por aqui, catando milho é por isso que o meu serviço está tá tão atrasado assim. A gente já também não aguenta tanto desaforo, né? Sim. Já está com mais de 20 de janeiro, rapaz. É bicho, é bicho feio. É, é bicho feio. Mas eu, eu dou meus pega ainda. Eu, eu e o Simão, que mora no sítio, nós dois é o mais velho da, da, da família. Sim. Então, a gente dá os pega. Mas eu venho para a cidade, eu vou atrás dessas coisas. Eu fico. Já, já começo a tremer. É, já dá vontade de tomar uma branquinha. Porque acho que ela persegue a gente na hora do, dos, dos nervosos, né? É. E acontece isso. Mas em nome de Jesus, foi um Fique prazer. Em, foi um prazer conhecer conhecê conhecê-la. Vocês? Um prazer nosso. E vocês vão com Deus Amém o Senhor, eu fica entro, com Deus também Eu entro em contato Se eu não entrar com o meu telefone Tem, tem vários telefones aí, aí eu tenho que ser aqui da cidade, né? Sim Porque lá do sítio Lá do sítio onde eu vou, quero ir pescar Não pega tá. aqui na cidade Só se for um telefone muito especial Sim é, Um da torre, né? Sim Um da torre não, Menino. mas beleza então. Fica com Deus, tá? Vai com Deus em nome de Jesus. Eu pergunto, e quanto é o trabalho da carona? Não é nada não, vai com Deus. <risos> Boa sorte pro senhor. Deus, obrigado a vocês. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, cara. <risos> história hein. Tá, acabou essa história já. Mas tem umas coisas que eu não entendi que ele falou, cara. Também não. Será que por causa de remédio assim? Eu acho ele que toma ele. bastante remédio, pelo jeito nenhum. O tá com uma sacola tá. em lotada de remédio. Né? É, mas ele falou que mora lá eu, naquela casa? Ele falou que mora naquela casa do lado lá. Eu não cheguei a ver a casa não, tem casa lá? Se eu não me engano, eu vi um uma, uma teto assim em cima, sabe? É, eu parecia só mato lá? É, então lá é um lugar terrível também. Hein? Caramba, hein. Ele falou que mora sozinho naquele local lá. Diz que é meio assombrado, coisado. falou que é meio assombrado. Galera, vou encerrar por aqui. É, foi ligeiro, hein, Fernando? Pegou a câmera e já começou a gravar. É, Porque é. foi estranho, né? O cara parou como se fosse não tinha nada a ver. E aquele pano na cabeça? Então. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar por aqui. É, a história dele aí parece que meio triste, né, cara? Foram lá, roubaram ele duas vezes, né, cara? Mas é isso aí. Tamo junto, é nóis. Falou? Ui.